Posicione a ferragem, mas atenção, a frente é voltada para a lateral maior. Parafuse então os quatro parafusos menores. Pegue o braço esquerdo, apresentado pela letra L, e parafuse na lateral esquerda do assento. Agora posicione o assento da cadeira e parafuse no braço. Coloque as peças de acabamento nos furos. Pegue o outro braço e parafuse da mesma maneira. Encaixe os pés no assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.